Continuando, às vezes aqui é uma barulheira que chega a atrapalhar o pensamento. Bom, então na catalogação, especialmente a catalogação automatizada, né, porque vocês sabem que a catalogação antes ela era feita de forma é, física, né, manual. Então, na catalogação automatizada, a modelagem de dados, que é o que a gente tem estudado, é... que basicamente é o processo de criação de estrutura de dados eletrônicos para banco de dados, que contém informações representadas do recurso a ser modelado. Então, essa estrutura de modelagem, ela permite ao usuário recuperar dados de forma mais rápida e eficiente, né? porque a gente modela o banco de dados de acordo com as características de determinada informação e é, pensando aí na sua recuperação e nas características de determinados usuários. Então, o objetivo é criar modelos de dados que represente todas as informações do cenário a ser modelado, em que a necessidade da persistência dessas informações ela ocorra né, num ambiente informatizado. Então, é... é não existiria a necessidade de se modelar banco de dados se a gente criasse um padrão único e esse padrão fosse utilizado para sempre. Né? Mas a gente sabe que quando a gente cataloga informações, as informações elas têm características distintas e a gente tem que respeitar as características daquele objeto. Né? Então, pra, por exemplo, para catalogar e escrever um livro é totalmente diferente de eu descrever, de de de por exemplo, uma música um filme, né? uma foto, uma rocha, é, tecidos, aromas. Então, por isso que é importante a gente entender a modelagem. É claro que muitos de vocês não vão chegar ao ponto de ter que modelar do zero, criar é, todas as propriedades, características, criar a chave, fazer a modelagem conceitual, a modelagem lógica e a modelagem física. Porque hoje em dia existem profissionais da área da computação, analistas de sistemas, que fazem isso para vocês. Mas, entretanto, porém, todavia, vocês precisam delimitar algumas regras de relacionamento, é, identificar quais são as entidades, né? e geralmente essa conversa, essa entrevista se dá é, no levantamento dos requisitos. Então o analista de Sistemas, ele precisa entender as características. E eles não conhecem, gente. Eu sei porque eu já conversei com o Análise de Sistemas, já troquei uma ideia, pedi para ele me explicar sobre modelagem, pedi para ele me explicar uma SQL. E na hora que a gente vai conversar, as pessoas eles não entendem a nossa lógica, porque eles não são da nossa área, eles não estudam o que a gente estuda. Eles têm um, um, algumas dificuldades de entender o que é o usuário, o que é informação, como é que aquela informação pode ser recuperada. Eles querem padronizar tudo num padrãozinho que eles estão acostumados. Então, por isso que é importante a gente conhecer essas características é, é, para poder é, criar um, um modelo conceitual de banco de dados que seja o mais representativo possível da realidade, né? que represente a realidade de forma mais fiel possível. E também pode acontecer, claro, em algumas circunstâncias, vocês terem que se virar nos 30 e realmente terem que modelar tudo do zero, criarem o seu próprio banco de dados. Então, para ambos os casos, esses conceitos são relevantes e são necessários. Beleza? Então, agora a gente vai é, é, tratar especificamente sobre os aspectos da catalogação para modelagem de dados. Então... A catalogação, ela tem como objetivo principal a descrição e recuperação de itens bibliográficos, seja num ambiente central ou interoperável, tá? Ou seja, que troca informações entre eles, né? Entre diferentes bases de dados, banco de dados, catálogos, enfim. Então, para atender esses objetivos, comumente são utilizadas as regras de catalogação, como, por exemplo, a CR2, que vocês estão aprendendo nessa fase, né? que é um, um, um instrumento que é utilizado para descrever objetos, não só livros, né? Claro que o ACR foi pensado para descrição em sua grande maioria de livros. Livros, artigos, revistas, anais, compêndios, enfim. Mas, é... então, para atender esses objetivos, a gente usa regras como a ACR2. E os padrões de metadados, a gente usa regras como o MARC21. Né, como requisitos informacionais básicos para construir esses catálogos. Só que percebam, pessoal, que o MARC está com seus dias contados. Né? Apesar de vocês estudarem, MARC usarem, a grande maioria das instituições de ensino, especialmente no Brasil, ainda em sua grande totalidade, usa o ACR2 e o MARC 21. Mas estão vindo novos formatos aí de catalogação, viu? Está vindo o RDA, está né? vindo o FRBR. Então, prestem atenção a essas mudanças, porque talvez vocês é, irão atuar em ambientes, né? Por exemplo, se vocês passarem num um concurso público, irem trabalhar numa biblioteca universitária que é inovadora, talvez vocês já tenham que encarar essas novas regras de catalogação, né? Então, a gente tem aqui, a gente tem um acervo físico digital, né? A gente tem regras de catalogação, com essas regras estão incluídos aí padrões de metadados para escrever né, esses objetos. E do outro lado, a gente tem um banco de dados, que é o catálogo digital. Então, esses, esses são os requisitos básicos de um catálogo, né? Que todas as instituições aí passam. Antigamente, essa última etapa que não existia, né? Antes dos sistemas, dos catálogos online ficarem populares, existia só o acervo físico. E as regras de catalogação e os padrões de metadado. Então, a gente já evoluiu aqui para mais um patamar. Então, o usuário ele quer que a informação esteja disponível online 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, ainda tem a complexidade de criar e gerenciar esses bancos de dados, que, que são transformados em catálogos digitais. Então... Então, baseados nesses requisitos funcionais, o projetista do catálogo ele define, então, os elementos que comporão os metadados do catálogo. Ah, então, aqui a gente tem né, a, o acervo físico-digital, uma forma de representação, que é a representação descritiva, a definição dos pontos de acesso, que é a pista, a entrada dessa obra, né? e a definição dos dados e a localização desses dados, né? Então, essas três etapas aí, que são fontes das necessidades informacionais de um catálogo, elas vão gerar elementos de descrição, acesso e localização desse acervo, né? Ou seja, ela vai criar aí é, os metadados, né? Para poder recuperar, descrever, representar esses dados. Então, independente do profissional catalogo, catalogador desculpa, participar do processo de construção do banco de dados, né, do ambiente digital, esses elementos de descrição, acesso e localização eles terão que ser representados nesses bancos de dados. Então, para isso, o profissional da computação utilizará esses elementos como base para a construção do modelo de dados. Então, aqui, por exemplo... Se a gente pudesse tirar uma radiografia, né, tirar uma foto de um projeto, de um catálogo digital, a gente veria que, bom, por trás do banco de dados, né, que seria o catálogo digital propriamente dito, a gente tem elementos de descrição, acesso e localização, metadados, né, que seriam os requisitos. A gente transforma esses elementos numa modelagem, num projeto de modelagem de dados, né? E... O resultado disso é modelado e gerado, né? A, a modelagem conceitual, a lógica e física é a última etapa, é a geração e criação do banco de dados propriamente dito, tá? Então é assim que funciona na prática todos os catálogos e sistemas que vocês utilizam. Então por trás lá teve um conjunto de profissionais que pensaram nos elementos de descrição e acesso, localização fizeram a modelagem e geraram o um banco de dados. Então, todos os catálogos de biblioteca que vocês conhecem passaram por essas etapas, tá? E aí, o que, que acontece? Qual o grande problema, a grande, a grande dificuldade dos profissionais da informação hoje, né? É que como tudo é muito padronizado, porque já foi criado, já usa o software pronto, já pega a modelagem pronta, já pega os elementos de descrição prontos, quando você tem uma necessidade que é só sua, que é peculiar, ou você tem um, um, um novo acervo que surge na sua biblioteca, como por exemplo uma biblioteca de aromas ou uma biblioteca de tecidos, os bibliotecários têm uma grande dificuldade de encaixar e adaptar aqueles campos de metadados para descrever um objeto que é super diferente, né? que, que não tem a mesma lógica de descrição do que um livro. Então, aí, por isso que a modelagem se torna necessária. Né? Bom, em relação ao processo de modelagem de dados, né? vamos rever alguns conceitos aí de modelagem de dados e alguns conceitos básicos aí da disciplina. Então, o que, que é o processo de modelar dados? Né? De acordo com o Hilberschatz, et é, al, entre outros, Modelo de dados, ele pode ser definido como um conjunto de ferramentas conceituais usadas para a descrição de dados. Envolve também a semântica de dados e regras de consistência. Esta sobre a estrutura de um banco de dados. Então, o um modelo de dados nada mais é do que um conjunto de conceitos que podem ser utilizados tanto para descrever a estrutura lógica quanto a estrutura física que tem por trás de um banco de dados. Então, para a Saião, um modelo, ele serve fundamentalmente para comunicar alguma coisa sobre o objeto da modelagem, de forma a gerar um entendimento mais completo sobre essa realidade. Então, por meio da, dos diagramas e dos modelos, a gente consegue identificar as entidades, atributos, os relacionamentos, se tem algum erro. Então, geralmente, é na etapa de normalização que a gente verifica os erros para ajustar esse banco de dados antes dele ser criado e implementado. Porque depois que o banco de dados é criado e implementado, é, para corrigir alguma coisa, às vezes, é quase que impossível ou dá muito trabalho. Tá? E tem que criar novas tabelas, novos relacionamentos, novas regras, que eu não posso simplesmente excluir uma coluna sem prejudicar aí a consistência da recuperação da informação naquele banco de dados. Então, a ação de modelar, ela impõe a quem modela uma visão clara e sem ambiguidade de quem ou do que está sendo modelado, além de exigir uma correta seleção dos elementos do universo, né, do, do discurso, que comporão aí essa visão a ser representada. Então aqui, pessoal, essa figura, ela mostra aí o processo de modelagem de dados, né? Então, é, a gente pode observar aqui que alguns elementos, por exemplo, eles são independentes de tecnologia e outros elementos dependem da tecnologia para serem implementados. Então, a gente pode observar né, na figura 4 que o processo de modelagem de dados ele é composto por várias fases que geram cada uma delas alguns artefatos que ajudam aí a compor a documentação do modelo de dados. Então, o cenário refere-se à identificação do domínio do problema, a ser abstraído pelo processo de modelagem, e é a partir desse que o projetista ele direciona é, o estudo das informações a serem representadas. Então, por exemplo, né, o acervo de uma unidade de informação ou a própria unidade informacional. Então, aqui a primeira etapa do processo é a criação de um cenário. Qual artefato que é gerado? O domínio de um problema. Que problema que a gente tem? Como que esse problema pode ser resolvido? Depois da segunda etapa do processo é a definição do escopo. Declarar o escopo daquela base de dados. É, qual a área que aquela base de dados trata, qual é a abrangência, que tipo de usuário precisa, qual a finalidade, que tipo de informação será utilizada, por que aquela informação é relevante. Além disso, é necessário o levantamento dos requisitos. Quais requisitos? Os requisitos que são obrigatórios e opcionais daquele, daquele sistema de banco de dados. E aqui a gente vai especificar esses requisitos. Geralmente, nessa etapa de levantamento de requisitos, é feita uma entrevista com o usuário do banco de dados, que no caso, o usuário interno e externo, né? O interno são os próprios profissionais, os bibliotecários que trabalham naquela unidade de informação, e os usuários. Então, vai perguntar, ó, em que tipo de base de dados tu quer, quantos campos, quais campos são obrigatórios, quais campos são opcionais, como que o usuário costuma pesquisar. Existem níveis de, de pesquisa de usuários, existem usuários de pesquisa, por exemplo, vocês querem pesquisa é, avançada, intermediária e básica, ou só pesquisa básica, né? esse catálogo ele vai ser recuperado em vários idiomas, tem um idioma específico, enfim, todas essas questões são realizadas aqui nessa etapa de levantamento de requisitos. E aí, a gente parte para a última etapa que independe da tecnologia, que é a modelagem conceitual. Então, nessa etapa é gerado um esquema conceitual. O que, que é esse esquema conceitual? É o levantamento dos, das entidades, é o levantamento dos atributos, né? é a identificação é, para verificar como que esses, essas entidades se relacionam, a cardinalidade dessas é, entidades. E aí a gente parte para uma etapa agora aqui, que tem essa linhazinha pontilhada separando, que são as duas últimas etapas do processo, que é o processo lógico e físico, que esses, sim, são dependentes de tecnologia. Aí, eles dependem de um sistema, de um software, para gerar essas etapas. No nosso caso, a gente depende do de uma SQL Workbench. Existem outros softwares que fazem a modelagem de dados, mas, por ser gratuito, fácil, e um dos mais populares a ser utilizado de forma gratuita, na área da computação, a gente utiliza o MySQL. E aí a gente tem duas etapas. Há o processo lógico, que é o esquema lógico, que é responsável por verificar as questões das chaves, quais chaves são únicas, quais chaves são, são alternativas, dos campos, campo obrigatório, campo único, enfim, campo nulo. E a última etapa é o projeto físico, que é transformar, a, a, criar os códigos, né? De, de comando para criar o banco e, e montar, propriamente dito, o esquema de banco de dados. Né? Então, criar lá o, o, o, os, as linhas de programação do código para montar é, o esquema de banco de dados. É, nessa parte do projeto físico, a gente não adentra na disciplina de, de modelagem, porque vocês vão ver um pouco disso na disciplina de é, Projeto de base de dados, beleza? Então a gente não vai entrar nesses detalhes. Mas projeto físico, lá no videozinho do professor Azevedo, acho que é Fabiano Azevedo, ele mostra como que é feito o projeto físico, tá? Dos esquemas de banco de dados. Mas é ver a estrutura, a localização, os elementos, os códigos de programação para implementar, propriamente dito, esse esquema de banco de dados. E agora, falando especificamente sobre uma etapa é, da modelagem, que é a modelagem conceitual. Né? O que é a modelagem conceitual? Vocês se lembram disso? Teve uma aula que eu falei rapidamente sobre os três tipos de modelagem. Né? Na modelagem conceitual, pessoal, que é esse tipo de modelagem que a gente está trabalhando na disciplina, né? a lógica é a conceitual, a física a gente não vai entrar nesse detalhe. Na modelagem conceitual ela descreve quais são os dados que devem realmente ser armazenados nos bancos de dados e quais são os relacionamentos existentes entre esses dados. Então, ela vai fornecer uma visão mais próxima do modo como o usuário visualiza os dados e vai definir as especificações necessárias à qualidade das informações do ambiente informatizado a ser criado. Então, o modelagem conceitual é a etapa 1, um. Do trabalho, da atividade que vocês têm que fazer essa semana, né? Criar o um modelo conceitual ali uh, uh, dos dados, do banco de dados que vocês vão desenvolver, do projeto, na verdade, né? Para o trabalho final da disciplina. Então, por desenvolver uma atividade de abstração, né? A abstração é, é, é, é tentar é, desenhar de alguma forma, abstrair aquele conceito, né? De nível superior e não depender de tecnologia, nessa modelagem conceitual, o catalogador ele precisa se preocupar como os elementos de dados definidos no escopo de domínio estarão conceitualmente representados e relacionados. E para isso, ele deve conhecer uma metodologia de construção de modelos conceituais. tá? Então, existem vários métodos para fazer isso. Mas o que a gente está adotando na disciplina e o que a gente está adotando para o trabalho final, a metodologia para a construção de modelos conceituais, é o método IDF1X, tá? Se vocês não lembram desse método, eu pedi para vocês fazerem a leitura de um texto sobre isso. Lá no texto do professor Vinícius Kern, de 1999, esse artigo, ele explica em detalhes a metodologia para construção de modelo conceitual, que é o modelo IDF1X. Tá? A gente usa esse método para construir os nossos bancos de dados. No nosso caso, aqui, a gente vai se basear nesse método, mas existem outros, tá? Em relação aí à modelagem é, é entidade-relacionamento, né? o que, que é essa, esse modelo ER, né? o modelo entidade-relacionamento? Então, o modelo entidade-relacionamento, ou ER, é uma metodologia também de construção de um modelo conceitual que se baseia na percepção do domínio do cenário como um conjunto de objetos básicos. E esses objetos, lembra né, que esse modelo ele foi originado lá pelo... Kogo explica né que esse modelo surgiu... Ai, gente, agora eu esqueci o nome do... Deixa eu recuperar aqui no meu caderninho. Que é o Peter Shen, que ele criou esse modelo de entidade relacionamento, tá? Então é... é isso, tá? Então as entidades elas são descritas por meio de seus atributos, né? Ele, ele é, o Peter Schenck que criou esse conceito de entidade e que essas entidades elas se relacionam. Então cada entidade é uma tabela e a forma como essas tabelas se relacionam entre si ou não é chamado de Relacionamento. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um diagrama de entidade de relacionamento de um livro. Né? Então, aqui a gente tem um livro e aqui a gente tem esse autor desse livro. Então, entidade de livro, entidade de autor. Esse livro ele pode ter uma série de atributos, tá? Geralmente é um modelador do banco de dados que escolhe a quantidade e os tipos de atributos que serão utilizados. Quanto menos atributos, melhor, tá? Porque. É, é, mais rápidas as informações vão fluir e mais rápido é o preenchimento desses dados nesse banco de dados. Porque se eu tiver um milhão de atributos, eu vou levar um milhão de horas para preencher esse banco de dados. Então, aqui no caso do livro, nesse exemplo, eles deram três atributos. O número do tombo, né, o título e o ano de publicação. Aqui, no caso, o número do tombo seria a chave primária. Aqui no livro, no, no, na entidade autor, deram dois atributos, o código do autor e o nome. Tá? Então, o código do autor aqui, o ID do autor, ou o código do autor, enfim, dá para chamar do que vocês quiserem, tá? Isso não influencia. A estrutura tem que estar tá correta, mas o, um, chama de código, ID, enfim, número, enfim. Aqui seria a chave primária, né, o código do autor. Então, aqui tem, a gente tem o tipo de relacionamento né? entre a entidade livre e autor. Então aqui, o livro pertence a um autor. E um autor está contido num livro, tá? Então a gente pode ter vários livros que podem pertencer a vários autores, ou vários autores que podem conter, estar contidos em vários livros, né? Porque não é um livro para um autor, não é essa relação. Um autor pode escrever vários livros e Vários livros é, podem ser escritos por vários autores, né? Então tá. Entidades, né? Então, as entidades, aqui no caso, né? elas são objetos que podem ser identificados de forma inequívoca em relação a todos os outros objetos contidos no domínio do problema. Então, são elementos relevantes. Abstratos ou concretos, né? Eu, eu, eu posso ter uma entidade que não necessariamente existe no mundo real, né? Por exemplo, a, a entidade data de empréstimo e de devolução, ela não existe na vida real. O livro existe fisicamente, né? Ele é concreto. O usuário, ele existe, ele é concreto, mas a data de empréstimo e o assunto são entidades abstratas, né? Sobre os quais é necessário persistir a informação. E atributos? né? No caso aqui, os atributos, o que, que eles são? São propriedades ou elementos de dados que caracterizam aquela entidade. Né? Então, são atributos únicos que vão caracterizar uma entidade. Então, os atributos, eles sempre vão ser preenchidos por valores e, portanto, eles contêm um domínio. O que, que é esse domínio? é um conjunto de valores permissíveis para este atributo. Então, eu tenho que dizer cada valor que esse atributo tem, se ele é um valor é, de número, é um número inteiro, se eles são caracteres variados, se eles são, é, se é um, um valor de dado, de número, de, de letra, de caracteres, de data, de horário, de região, enfim, tem vários tipos de valores que podem ser preenchidos dentro desses atributos, né? E, por último e não menos importante, os relacionamentos. O que, que são os relacionamentos? Então, é uma associação entre essas tabelas e ou entidades, né? Então, na figura 6, que no caso é essa figurinha aqui, é, foi definido o relacionamento entre as entidades, livros e autor para representar a informação dos livros que um autor publicou e os autores de cada livro no acervo de cenário especificado. Então, este relacionamento ele é restringido pela cardinalidade NXM. O que significa esse NXM? É uma cardinalidade que é muitos para muitos, porque eu posso ter muitos livros escritos por muitos autores e muitos autores que escrevem muitos livros. Então, um livro pode se relacionar com vários autores, e um autor pode conter vários livros associados a ele. Né? Em relação à cardinalidade, né? o que, que é isso? A cardinalidade é a restrição a qual o conteúdo de um banco de dados precisa obedecer. Então, ela expressa o um número de entidades a qual uma entidade pode estar associada via um conjunto de relacionamentos. Então, eu tenho uma cardinalidade um para um, um para muitos e muitos para muitos. Então, um para um é um, né? Vírgula um. Um para muitos, um vírgula N. E muitos para muitos, eles chamam de N vírgula M. Então, no sistema, quando vocês forem olhar o diagrama, isso significa, representa a cardinalidade. tá Então, ao invés de ficar escrevendo um para um, para muitos, muitos para muitos, eles representaram, abstraíram, esses conceitos na forma de códigos, tá? É uma convenção. Toda, todos os bancos de dados, é, é, a modelagem né, deles, é, conceitual, é, é vista assim, dessa forma, tá? Os diagramas são vistos dessa forma. Então, agora em relação à modelagem conceitual no processo de catalogação, tá? O que, que a gente pode falar em relação à modelagem conceitual na catalogação? Então, normalmente, pessoal, o processo de catalogação, ele não considera a representação conceitual dos elementos que comporão os metadados do catálogo. Tá? Então, isso fica a critério, essa escolha do profissional da computação, porque é ele que vai ser responsável por fazer o mapeamento dos elementos definidos pelo catalogador, numa estrutura conceitual de entidade, atributos, relacionamentos entre os itens bibliográficos. Por isso que o bibliotecário e o, o, o analista de sistema precisam conversar muito bem para que ele passe ali os requisitos né, funcionais para que esse banco de dados seja o mais correto, fiel possível à representação daquela realidade. Né? Então, a modelagem conceitual ela pode auxiliar... E melhorar o processo de desenvolvimento de ambientes informacionais digitais, baseados nesse conceito de catalogação. Então, Delce, ele fala né, que a modelagem conceitual ela pode nos ajudar a reexaminar os princípios fundamentais que estão por trás do código de catalogação e fixar direções para seu desenvolvimento futuro. Né? Então, é, é, a modelagem conceitual aí ela vem no sentido de ajudar aí a, a reestruturar Desculpa, o próprio processo de catalogação, né? Porque agora eu não fico mais refém. Eu não preciso mais catalogar seguindo aquele padrão. Eu posso criar o meu próprio modelo é, é, e posso criar... A, a, a, as minhas próprias, minhas próprias formas de relacionamento, as minhas entidades, meus atributos, de acordo com as necessidades do objeto que eu estou descrevendo. Então, tudo isso pode ser moldado e adaptado às características daquela informação. Então, nesse caso. Métodos de modelagem desempenham um papel importante como recurso metodológico para as áreas que têm fenômenos ligados à informação. Né? De acordo com Bert e Kinoca, 1990, os profissionais da CI eles podem encontrar nas técnicas de modelagem um mecanismo útil para capturar e comunicar seus conhecimentos sobre fontes de informação e sobre padrões de comportamento de quem busca a informação. Né? Então, isso aí fundamenta aí o que eu acabei de dizer anteriormente. Então, aqui, é, a gente tem um exemplo né, do modelo do processo de catalogação. Então, a utilização de um padrão de metadados tem como principal objetivo a interoperabilidade mas ela normalmente não considera questões de qualidade e de persistência da informação. Então, por isso, muitos ambientes digitais que foram baseados é, nessa, nesse padrão de metadados, esses convencionais que a gente costuma utilizar, eles apresentam alguns problemas, tanto no processo de catalogação, como na recuperação das representações dos itens bibliográficos. né? Então, é, por isso que é importante essa etapa de modelagem, porque a gente pode consertar aí esses problemas, né? Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo, né? Hoje a gente tem né, os requisitos informacionais, o acervo físico ou digital, os elementos de descrição de acesso e localização, as regras de catalogação baseadas em acr 2 e os padrões de metadados baseados em MAC 21. Então, a gente tem aqui o um modelo conceitual de dados, né? Por exemplo, a gente tem o um modelo de entidade de relacionamento, a normalização dos dados e os requisitos funcionais de registros bibliográficos, que são é, chamados de FRBR, tá? Então, a partir desses requisitos informacionais e dessa modelagem conceitual de dados, a gente pode criar novos catálogos digitais, a gente pode criar modelos conceituais de representação. Então, por meio dessa, desse, de, da junção desses dois processos, a gente pode criar catálogos digitais totalmente personalizados e moldados de acordo com as características de determinadas informações. Então, utilizando o modelo conceitual da modelagem, é utilizando o conceito da modelagem é, conceitual, desculpa, <risos> faz-se um mapeamento desses elementos de informação, tanto para a estrutura das entidades, atributos e relacionamentos pré-definidos. Então, nesse modelo de processo de catalogação, o catalogador ele irá implementar um modelo conceitual de nível mais baixo de abstração, deixando toda a estrutura de informação pronta para que o profissional de computação ele somente mapeie essa estrutura num banco de dados, então ele só vai lá cria os códigos implementa e o sistema o, o banco de dados fica pronto de forma mais rápida e mais assertiva. Bom, é isso, tá? Para finalizar, o que, que a gente pode considerar, né? Que a modelagem conceitual ela traz inúmeras contribuições, né? As pesquisas na área da gestão da informação e tem, Ai, nossa pessoal, bateu o sono grandão agora, e ela tem uma grande importância na especificação de catálogos digitais. Por quê? Porque por meio dessa modelagem conceitual a gente pode disponibilizar informações de forma estruturada e eficiente, evitar redundância de informação e aumentar a confiabilidade dos ambientes informacionais, a gente pode definir um planejamento do que deverá ser seguido pelas equipes de catalogadores, possibilita reutilizar esses artefatos produzidos em outros catálogos, facilita desenvolver ambiente formacional digital e a manutenção desses catálogos, e a documentação gerada servirá de meio de comunicação entre as equipes, para que todo mundo entenda o que está acontecendo. Tá? Então, percebam aí que tem uma série de vantagens e é o futuro da catalogação. Não adianta. Precisa entender é, é, é o tradicional, que é o, o ACR2, o marc 21 mas o futuro da catalogação envolve o a, a, a levantamento dos requisitos funcionais, FRBR, o RDA, né, que é uma nova forma de representar esses objetos digitais e... A modelagem conceitual também, tá? Então, esse, essa apresentação, ela foi baseada nesse artigo que eu indiquei a leitura para vocês fazerem, que é o artigo de Elvis Fusco e da Plácida Santos, tá? A modelagem de dados no processo da catalogação sob a perspectiva do uso dos FRBR. Então, eu espero que vocês tenham é, é, gostado da aula, espero que vocês leiam o material. Qualquer dúvida, perguntem. E essa, esse é o primeiro encontro, né? Da, essa primeira aula envolvendo aspectos relacionados à unidade 2, né? Atualidade na ciência da informação, envolvendo aí a modelagem é, de acervos digitais. Beleza, pessoal? Um abraço, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.